Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 E hoje eu trouxe pra você um vídeo com sugestões de looks para o carnaval pra você cair na folia Essa semana eu dei uma passadinha na Líder Magazine para dar uma conferida assim nas novidades E me deparei com uma coleção todinha, prontinha pra quem adora cair na folia pegar o um bloco e seguir o um carro do sol. Tem macaquinho, tem vestidinho, tem blusa de malha, tem cropped tem shortinho, tem bermuda. Claro, evidente que também tem uma pantacourt show de bola. Olha, e não fica só por isso não. Eu mostro também sugestões de calçados, sugestão de bolsa, afinal de contas, você vai pra folia, mas precisa levar maquiagem, celular, carregador, dinheiro, não é mesmo? Olha, esse vídeo ele não é patrocinado pela Lider Magazine. Eu fiz essa escolha porque eu achei que o preço estava legal. As opções de cores e de modelos estavam super a cara do verão e também do carnaval. Mas antes de mostrar os looks, aproveita agora e dá um curtir se você gosta desse tipo de vídeo e não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Agora confira aí as sugestões que eu montei pra você de roupas e acessórios para você se divertir aí no carnaval. look, trago essa t-shirt cropped que deixa a calça bem à mostra. Para não travar os movimentos e deixar a peça confortável, sugiro um top ou a parte de cima do biquíni. A calça no modelo Pantacura está super confortável, a abertura lateral deixa o modelo mais descolado e a viscose ajuda a deixar a peça com movimento. Mesmo tendo elástico na cintura, na parte de trás, o modelo G ficou bem justo, então optei por GG, lembrando que o tamanho é 42 ou M. Logo de cara eu amei esse vestido de viscose, todo com abacaxi, mas a sua modelagem não ficou bem no meu corpo. A parte do busto ficou bem largo e mesmo ajustando as alças, só uma costureira para dar jeito a parte de cima estava bem larga, a parte de baixo estava justa demais. Fiz a opção pelo tamanho G, mas não rolou. Esse macaquinho é muito fofo, com elástico na cintura e decote transpassado. Para garantir a segurança do decote, eu usaria um alfinete. Mas o decote possui uma tira no colo, que garante não abrir uma segurança a mais, não é mesmo? O modelo em viscose é bem simples e com florais pequenos, que ajudam para quem está acima do peso. Esse foi o meu look favorito. O body pink de um ombro só veste super bem, além de ter um elastano firme que dá liberdade aos movimentos. O short jeans me agradou demais, pois ele tem cintura alta, um elastano médio e um comprimento bem confortável. O fecho aparente e o jeans destroyed deixam a peça assim ó, bem moderna. Camiseta de malha é sempre uma ótima opção, não é mesmo? A coleção traz os dias da semana em inglês e tratei de escolher meu dia favorito. Gosto muito de dar um ozinho na blusa, pois ela se molda o corpo, além de ajudar a alongar a silhueta. O short é super confortável e não aperta em nada, mas visualmente parece que ele está muito justo. Como não tinha o 42, eu escolhi o 44, porém, na etiqueta de preço está 46. Confuso, não? Carnaval pede bolsas pequenas, próximas ao corpo com tamanho para o necessário. Veja essa tiracolo, com alças esportivas e modelo bem arrumadinho. Já essa é mais redondinha, estilo baú e é tiracolo também. E detalhe, acomoda uma garrafa de água pequena. Acredite! Para quem precisa ou gosta de carregar um pouquinho mais, tem essa mochila caramelo. Um tamanho compacto, que é uma graça, com taxas douradas. Achei as alças bem reforçadas. A Beira Rio arrasou nos modelos. Eu tenho um bem parecido e esse solado flat é muito macio e confortável. A melhor parte é quando você só precisa enfiar o pé e sair por aí na folia. Quem curte um calçado fechado para preservar os dedinhos na hora da folia tem sapatilha com recorte a laser com um precinho maravilhoso e tênis com vinil transparente que é só enfiar no pé. Tem também o Super Coringa tênis branco que vai com tudo. Os chinelinhos estão com preços incríveis e tem vários modelos que são a cara do verão, olha só! Gostou das sugestões? Não deixe de colocar aqui embaixo nos comentários qual foi o look que você mais curtiu. Então é isso, espero muito que você tenha gostado das sugestões que eu trouxe pra você hoje. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir pra ajudar na divulgação do canal. E se você ainda não é inscrita, aproveita agora e se inscreva. É só clicar no botão vermelho que está aqui embaixo desse vídeo. Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau!